Ambiente, Aí a sempre gente veio aqui, mas o, acabou de funcionar tudo, nós vinha nos sete, oito aqui. Aí eu tô fazendo tudo aqui, rocei ontem, eu tô rastelando, tá muita sujeira, faz tempo que não vem. Mas vou podar tudo, vou podar uma bolinha aqui, tirar as folhas podar isso daqui, vai ficar ó, um brinco. Um brinco. Ô, Zé Carlos, você trabalha junto com Célio Melani? Célio Melani, lá no Obotanios, vou lá também. É, meu amigo. Aí. E... Quanto que tempo bom. você trabalha na prefeitura? Quinze anos. 15 anos? Isso É um trabalho bonito, né? Ah, sim eu, Quando eu entrei no Minha profissão Eu sou programador de computador Mas as coisas Ficou difícil A gente foi perdendo os empregos E aí eu tive, fiquei dois, Mais de dois anos desempregado Aí teve o concurso Só que na minha área Tinha uma vaga só Eu tava meio desesperado Falei, não, vou mudar Prestei para jardineiro Não tive vergonha, não Hoje sou um servidor E desde quando eu comecei Nossa, que coisa mais boa A gente É servir Servir. E esse meu serviço é servir que O que eu estou fazendo não é para mim, é para o público Então é a coisa mais boa do mundo Mais gratificante Me fala aqui um pouquinho, quem são os seus irmãos? Meu irmão é, é eu tenho meu irmão mais velho Geraldo, mas depois mais novo que eu Fábio, depois veio o Paulo E mulher? Mulher não, solteiro Não, mulher Você não tem irmãs não? Não, só irmão Só homem? Só, só saco roxo Outra é isso? Ai, Queria ter tido irmão Mas é. Deus não permitiu me fala mais um pouquinho o nome do seu pai. Meu pai é Sebastião Martins Meridos, minha Ir... mãe é Luzia, Ir... Luzia, minha mãe é uma santa. Então me fala o nome dos irmãos do seu pai, seus Ixi. tios. Do meu pai, é. meu tio Antônio, minha tia Teresa, e do meu, da minha mãe, meu tio Lalo, Dermari e Adalto, já foi tudo embora. Da sua mãe É, da minha mãe faz um mês e meio Ela perdeu o último irmão, esse Adalto Morava em Santa Rosa de Viterbo. Nós somos de lá, Santa Rosa Santa Rosa de... Eu vim de lá com 10 anos Hoje eu tenho 60 anos Faz 50 anos que eu estou em Franca Olha, meio século em Franca Meio século A vida sua está aqui em Franca Foi, é Eu sou, nasci lá, mas a minha vida é aqui Então eu tenho duas Duas patas É me, me fala um pouquinho Você conheceu o avô? Conheci, meu avô anjo paterniano Ângelo o quê? Ângelo Paterniani. Do lado da minha mãe é Paterniani, do lado do meu pai é Merizo. Dois italianassos. Do seu pai, como é que chama o seu avô? O meu avô Mirabello. Mirabel? Mirabello e minha avó Iolanda. Fala o nome completo deles aí? Ixi, Mirabelo deve ser Martins Merizio. Martins? É, a Yolanda, minha avó Yolanda, eu lembro só que é só Yolanda, não é não só. E da minha mãe é Ângelo Paterniani e Maria Oliveira Paterniani. E eles são de onde? Daquela região? São todos de Santa Rosa. Santa Rosa ali. O avô do... o pai do meu avô veio da guerra, da Segunda Guerra. Aí eles já foram, eles moraram em Cajuru, que são membros de Cajuru. Aí depois eles foram para Santa Rosa. Ali Aí... é pertinho, né? É, Cajuru e Santa Rosa vai a pé. Vai a pé. Ali tinha também, não sei se você ouviu falar, do Matarazzo. O povo de Santa Rosa trabalhava ali na fazenda da Malha. A Malha era de quem essa fazenda? Do Matarazzo. Marta... Matarazzo. Ali era só cana. O Matarazzo, na época, ele vendia açúcar pro mundo inteiro. Bicho, ali foi uma região rica, você precisa de ver. Ali ele teve essa fazenda, tinha assim: a meu, minha avó, do parte do meu pai, morava lá. E ela. Você ouviu o tamanho das casas? Casa assim, ó Ixi, eu lembro que tinha até uma barreira de uva, uma horta assim grande, aquela terra vermelhona. Eu, eu, tudo o que? Era tudo colono do. lá de. Santa, lá de, de, de, de, de Amália. Amália é a fazenda. Amália é a fazenda. Agora, você está falando isso, mas naquela época tudo pertencia a Ribeirão Preto. Município de Ribeirão, já era é, dividido? Não, já era emancipado, já é emancipado. Santa Rosa, de Santa Rosa é para chegar em Santa Rosa, tem Ribeirão. É... Ribeirão tem uma cidadezinha, depois vem São Simão e aí vem Santa Rosa. E a fazenda Malha fica encostada. E o pessoal descartava. Ali ali você conheceu fazendas grandes? Não, né? Porque você não, saiu eu só lá Não, lá com 10 anos, mas a mãe também, Sai. mesmo sendo pequena, ali já não deixava a gente sumir. A gente sumia nas, né, perto ali os sítios em Você chegou a tomar banho em rio quando você era menino? Bicho. A cansava de falar que tinha medo, você que tem, lá no meio lá e tinha as cobras aí, né, morria, morria de medo. E aqueles corguinhos com as águas, tinha pedreiro, eu lembro, tinha uma pedreira lá assim, ficou lá um tanto, vinha água lá, um amigo meu ia, e eu fui uma vez lá. eu tinha um pouco de medo também. A gente era menino, mas fazia tanta arte que hoje esses meninos não faz, não. As coisas que a gente fazia, é igual o menino que mora em, em roça hoje. Ô, o, o Zé Carlos. Carlos. Carlos. Carlos, Carlos de que é? Martins Meirinho. Martins, Merício Merício. Isso, com S, Merício Tem muito Merício no Brasil Tem tanto com, com S como com Z Mas é o que eles falam, é uma família só Por quê? Merício não é um nome comum E quando chegava aqui o, a, Os italianos falavam Merício é dependente do som que dão de cartório Eles ouviam Aí, Então tem o com S com Z O meu, o correto é S já foi procurado meus parentes lá na Itália E é com essa conhece com essa É Aqui tem aquela árvore grande ali que é IP Ou, né? ou não? Ela ali é um IP É um IP é. E essa outra aqui? Aquela ali da frente? Da frente Da frente é IP também é ip. É. essa aqui de trás aqui, qual que é? Essa aqui é IP também. É. O é coqueiro... Rosa. Aquele coqueiro parece que tá tombando a cabeça dele para lá. Como é que é? Não, tá certo. O problema dele que tem muito é, é cortar essas folhas secas. O mandrubal encheu nele já. É. Aqui tinha uma árvore cortou, cortou, mas tava meio secando, tava para cair. Chama Moringa. Moringa. eu tô... É, é, é... Sempre visitando, eu filmei lá o, o, o zoológico Botânico Sei. com o Célio Sei. e ele, estava contando, vocês precisam de renovar essas árvores aqui, trazer árvore boa para cá, hein? Não, precisa, até o um canteiro aqui, já é. falando para ela, mas a responsável <risos> aqui, a gente tem que renovar. É, eu pensei que era minha esposa que estava vindo já, mas não é não, ela foi marcar ali, eu, é. eu entrei aqui o nome do senhor? Meu? Ronaldo Gomes Sattler. Ah é um é, prazer conhecer o senhor. Eu, eu que fiquei contente em registrar sua história. Vou colocar lá no Facebook. Olha aí. Memórias e vidas. Que legal. No nosso canal. Que legal. O que, que marca a sua vida, Zé Carlos? Que marca minha vida? É. É minha família. A minha vinda de Santa Rosa pra cá. Aqui que eu fiz minha vida. O seu pai veio para cá e... Nós viemos para cá. Todo 1900, eu vim com 10 anos, assim, 62, vim com 1972. Você estudou aonde aqui? Estudei no João Marciano. Primeiro no Caetano Petralha, meio ano, que eu vim no quarto ano. E depois saí de, do Caetano Petralha, que eu moro ali naquela região, Cidade Nova. Melhor cidade, melhor, melhor bairro da Franca. E depois estudei no João Marciano até formar no colegial. Quem é que era professor seu lá no João Marciano? Professora? Nossa, é. tem muitas. Muitas já faleceu. Uma que me marca muito é a dona Aparecida, professora de desenho. Ela faleceu faz pouco, pouco tempo. Aparecida o nome dela, você sabe? É, o sobrenome eu não lembro, mas era uma pessoa que, muito boa, ultimamente ela estava cuidando dos cachorros em Franca, se eu não me engano era a dona daquela da... cão que não, Cuidado não é, não é cão cão que via. a Dona Aparecida, ela cuidava dos cães há muito tempo em Franca. Calma. Ela levava na belina dela, tinha um carro, Isso. botava lá dentro, levava lá pro quintal dela ali, em frente ao Chopayá, o Pestalose. Isso. Em frente. A... Agora que pena que derrubou tudo aquilo ali, não sei se o senhor já passou ali, o senhor viu? É, estão fazendo. casas ali, é. ir, coração na mão. Ali, a Dona Aparecida tem a história dela, Calma. eu tenho a história dela. Quem é que é essa pessoa aí? Ela, a da Helena, não, né? Essa aí é a dona Margarida. Oi! Dona Margarida, vem cá. Essa aí é outra pessoa de luz também. É? Ó, oh, foi um, um prazer conversar com você. Foi que prazer. dia que é hoje do mês? Hoje? Dia do mês hoje? Hoje é. 11 ou 12? 12 de agosto. 12 de agosto de 2022. Hoje tá fazendo. A chegada do missionário presbiteriano em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. Olha que bom. Eu sou pastor presbiteriano. Ah é? É que bom. A igreja nossa ali na esquina tem a igreja grande. Que bom. Eu estou aqui é, conversando com o Carlos, registrando história. E estou em frente ao.. Aqui é o museu, né? Museu. É um museu que é a antiga, isso aqui era a prefeitura, né? Isso. Antigamente. É. Aí, ó. Não sei se está é ficando um bom, patrimônio mas... histórico. Patrimônio histórico. Falou. O céu bonito. Franca tem um céu bonito, tem? Não tem? Eu tenho visto ah. as tardes como é que estão bonito. Bonito. Como né? é que está ficando bonito lá de lá? É muito chegar chique. lá para mim ver. É isso aí. Falou, cara.